Por desconhecimento de parte da população, muitos usuários e usuárias do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, são vítimas de preconceito, o que contribui para a estigmatização da pobreza. Alguns acreditam que o país está dando peixe e não está ensinando essas pessoas que estão em situação vulnerável a pescar. Outros creem que tudo é meramente questão de esforço e mérito individual. O problema é que esse conceito ignora o contexto social e cultural, ignora a história de desigualdade social que marca profundamente a formação do nosso país. Temos gerações de trabalhadoras e trabalhadores que vivem na informalidade, com dificuldades de ter garantido o básico para a sua sobrevivência e de sua família. Eu fui discriminada. Muitas vezes eu procurava ajuda nos piores momentos da minha vida. Como o um dia sem assim, meus filhos não tem nada em casa, eu no cresce procurar ajuda. Eu vejo que até hoje, o tempo que eu moro, do 14 anos que eu acompanho esse pessoal, até hoje, minha vida, a deles continua a mesma coisa, entendeu? O pré-conceito é o prévio conceito que você tem de algo. Se você consegue fazer com que as pessoas tenham um conceito